Shot to even get his one kill coming out but 45 second mark there are three teeth here ready to stop this great shot from Red. so that's yeah that's one situation where sometimes it is worth upgrading look at phase as a one for one and be like well that's the trajectory we need I want to go O3 and then follow through at the fall final. Rapaziada, é nítido. O Simple, Simple tá pistola, cara. Desde o último mês, o Renato Vince, ele não vem aí desempenhando muito bem. E o Simple tem ficado sem paciência. Ele tem dado muito rage. E muitos desses rages são direcionados ao Sudbury. Esse clipe aqui dá até um pouco de dó do Sad Boy, porque eu não sei <risos> o que ele falou, mas fazendo uma linguagem corporal, pela afeição do Sad Boy, parece que ele meio que já estava se desculpando por algum possível erro ali que cometeu, e o Simple dá um baita rage nele, mano. Então, so é Sometimes it is worth upgrading. Essa cara que o Sad Boy fez, mano, deu dó. E o Simple, ele tava acostumado a ganhar absolutamente tudo. Com o Bumba, o time praticamente não errava, né? Mas, Bumba teve que sair da equipe por uma baita treta que deu. você não sabe, ó, aconselho assistir esse vídeo. E parece que o Sad Boy não tem aí agradado Simple e companhia. Não é à toa que o time da Nave confirmou um sexto player, o Nipple, o um jogador da Nave Júnior. Quem sabe o novo Monese, o novo Beat. As pessoas não falam muito do Beat, porque o Beat joga no mesmo time que o Simple. Logo, o Destaque maior, quem é mais falado, sempre será o Simple, mas o Beat é um dos melhores do mundo, ninguém discorda disso. A Navi disputou um campeonato, Blast Premier Fall Final 2022, já foi eliminada, né, ganhando a fluxo inicialmente de 2 a 0 logo após perdeu para Liquid e para Nip. Nesse torneio, o Nipple, que é esse cara aqui, já que a teve não tem foto, nesse torneio a Navi já levou o Nipple como sexto player, ele não jogou, é um garoto de apenas 17 anos, que já foi levado para pegar um pouco de experiência, mesmo que não jogando, enfim, só de estar convivendo ali com jogadores e é bem provável que ele seja o substituto do Sad Boy aí para as próximas partidas. É muito difícil que o Sad Boy continue como jogador da Navi. O Nipple tem o Hobbit também, que a Navi, enfim, demonstrou o um interesse. Mas, pensando empresarialmente, é até interessante para a Navi testar, dar a oportunidade de um garoto de 17 anos jogar. Ainda mais um garoto tão talentoso, porque mesmo que ele não fique do time, se em pouco tempo ele conseguir demonstrar toda a habilidade que tem, ele se torna um jogador muito cobiçado pelas outras equipes e a nave consegue fazer muito muito dinheiro, como fez, vendendo Monese pra G2, Triple tem 17 anos, é ucraniano, vem pra Nave Junior, nos últimos 3 meses o rating 2.0 dele é de 1.19 muito bom, muito bom mesmo, jogando pela Nave Junior aqui ó ele espancou a Fury Academy, 16 a 6 nessa partida dele contra a Fury Academy o rating 2.0 dele foi de 1.81 cara, foi o que mais fez kills na partida, mais deu dano, ele terá a difícil missão aí de nos próximos campeonatos, muito provavelmente substituir Sad Boy ou revezar com Sad Boy, não sei Vamos ver, mano, tem que acalmar o Simple, tá ligado? O Simple tá muito tiltado, não é de hoje, no Major eu já tinha percebido Você tá não? Eu não acho que o Sad Boy seja o um problema da Navi Mas quem sou eu, né? Os caras lá, pô, tem o Blade, que é o coach, tem os analistas e Eles acho que sabem o melhor pro time Mas eu não acho que o Sad Boy é o problema E tem a parada também, rapaziada, que ali naquele elenco O Sad Boy é o único jogador que não é multicampeão Quando a Navi ganhava tudo, o side Boy não fazia parte da equipe Então ele tem uma baita de uma pressão ali, afinal ele está do lado dos melhores Quando o melhor bota uma pressão muito forte nele Eu acho que o não tá sendo um bom líder acho que tá faltando paciência. Porque se ele dá rage e deixa muito nítida essa insatisfação com o Sad Boy durante a partida, isso coloca muita pressão sobre o Sad Boy na partida. Isso faz com que ele desempenhe mal, é óbvio. Só quem já jogou algo competitivo, seja profissional ou não, sabe como o psicológico influencia a sua confiança. Diz muito sobre você dentro do jogo. Essa é a minha opinião. Comenta aí, eu quero saber a sua. Primeiro, o Sad Boy é o problema? Segundo, se tá ou não tiltado? Tá sendo ou não um bom líder? Opinem aí embaixo. Vou ler o comentário de geral e ó... 196 mil inscritos, vamos bater 800 mil até o final do mês, falta pouco, se inscreva aí no canal, tamo junto, vamos lá Mas será que esse cara joga mesmo? Será que ele faz milagre? Vamos conhecê-lo um pouco mais <risos>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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Conheça o Nipple, a nova revelação da Navi de apenas 17 anos Que tem aí a responsabilidade de convencer e tranquilizar Nada mais, nada menos que Simple Ó o Head Trick, que era um garoto que também estava sendo testado pela Navi Um pouco de pressão aqui, o no top do shelf. Uh, o o Kill comes through from Nipple. cameraman kill cameraman kill na tela do Nipples rock solid. Sensacional Ó, live dele Um Dois Nossa, como que esse tiro não pegou, cara? Ah, esse pegou Tá suave Lindo, a última kill não foi dele, pareceu que foi, mas não foi Ó o Acho que essa molotov foi errada Não tem problema O bicho desenrola mesmo assim Branco. Aqui é pura noção de jogo Porque nem eu, nem ele viu aquele cara, tenho certeza Mas imaginou o retake, né? Enfim, vai se reposicionar Vai virar 3x1, quer ver? E se tá aqui nesse compilado é porque provavelmente ele ganhou 3x1, ué Um. 2 Pum! Não ganhou, velho Putz que saco, 5k e não ganhar um round deve ser muito zoado Mas tudo bem Vamos ver esse pistol One on two. Do. first shot comes in jogou jogou jogou. And he will have more than enough time. jogou não fez barulho teve paciência esperou sensacional vamos ver o entry do garoto aí é osso Ó, oh, tudo bem ele é pro player não é streamer mas alguém avisa o cara que a meta ali de doação você não põe em cima do que feed Tá com a 3 chaves ali lá? Hum, hum, hum. Uh, pé, pé. Mágico esse pistol, hein? Mágico. Yeah, oh, agora yeah. sim, agora sim ela yeah. vai ficar tá bonitinha. Facecam. Yeah. Ela vai cobrindo algo importante. Ai, Lu. Lu, nossa. Que dó que essa, terceira bala, que essa quinta bala não pegou O pessoal viu ele, round difícil, hein Ele foi identificado A MP9 tá muito forte, rapaziada. A MP9 tá muito, muito, muito forte Muito forte Nossa Tá muito confiante! Eles estão com a cacete. a Eu a Lindo assim, ganhou um round, maravilhoso, perfeito Mas o AWP ali não poderia ter errado esse tiro, não Não poderia, não poderia, não poderia, não pode, não pode. Mas, né, tava bom pra ele ver na mais... é... é, isso... é. é tela dele bem. Lindo, lindo Que sprayzinho, mano, controlado, hein e sprayzinho controlado. Que maravilha, mano. Vamos ver a alp dele. Bonita bala. A Lindo. gente Lindo. Marotou ali na smoke Contou um pouco com a sorte aí nesse tiro palácio Mas tá safe ó, aqui jogando pela nave junior Cadê ele? Põe nele, cameraman Ih, rapaz ô, Como que o cara no round Echo consegue se infiltrar no mercado Dessa maneira despercebido Vamos ver o que ele vai aprontar aqui Mas ó Eco dos caras, formado. <risos> do time da Nip, pelo que parece. Nip Jr., não sei. Como que ele sabe do L? Os caras devem ter passado a cal. O pessoal tava no tapete passou a cal. Ele sabe que tem L. Tome, mais uma, toma. Eu não sei o que vai acontecer Mas eu vou falar uma parada Uma kill que ele fizer aqui já é lucro Porque o que ele fez nesse round Já tá pago Não tem como Se infiltrou Não sei como Mas se infiltrou ali no mercado Matou o que tava olhando o tapete Deu espaço pro time entrar Matou o L Vamos lá, vamos ver Se ele matar Mais um Aí é inacreditável Matar Vai matar Vai matar Se ele matar mais dois Aí eu... Mano, fecha o vídeo Se ele matar os outros dois Eu fecho o vídeo Pegou aí time but his teammates are fully forced inside of the site. Não, mas, mano Os caras vão ganhar o um round, né? Não tem como. como Se perder Se esse round É muito pecado 2x1 é eles não vão Isso perder aconteceu? esse round não, Os caras estavam formados, sobrou logo que não tinha arma Coitado Nossa, mas o que ele fez aqui Nossa Mano, eu já fiz react do Monese Dois anos atrás Já fiz react do Bimas Do Anquerê, que era outro player da Nave Junior Óbvio, o Nipple Ele não faz jogadas tão plásticas Quanto esses caras Não tem nenhum flick cabuloso Mas assim, é um jogador durinho Preciso, faz a dele E no CS você não precisa de plasticidade Você precisa de algo correto Você precisa do CS correto E o que ele fez aqui foi incrível Incrível Colocou balas. Debala. até agora. Tá, tá, tá. E esse que passou pro Bomb passou bem meado. Deve estar tá 99. É. Lindo, lindo, lindo. Tem uma travada aqui. Vou dar a live dele. Dois, dois, Vamos lá atrás do Mano vai Olha, pra quem fala que é M44, não tá no metro. Vamos lá, vamos lá. Talvez, loucura. Mano, engraçado que, assim... Isso como eu vou falar é uma regra do CSGO. Fallen falou muito sobre isso recentemente. Nesse caso, o nipple tava olhando pra essa smoke dissipando. O cara que tá dentro da smoke, ele tem vantagem. O cara que tava dentro da smoke, ele viu o nipple primeiro. É que o reflexo do moleque é, assim, do caramba. Mas ele o tinha desvantagem kit, ali claro. naquela, Sim, naquela jogada e bem assim ganhou. a chance. Again, time is of the the offer has to push Nipple so Green. Ele é firme do moleque, bem mano. bem firme, bem firme. dela de live assim é muito louca, é fantástico eu gosto. Ó oh, o ah. usp dele. Ui! Uhuhu! Uh. Ou oh, essas balas. Da, essas balas no ar tios, são satisfatórias tá, tá, tá, tá. demais. Vamos ver, vamos ver o piso do moleque. Entrou. Lindo, lindo, mas o moleque joga muito, guys Repito, não é um compilado aqui de jogadas Plásticas, tão super flick shots é outras desumanas, não Mas, se for convocado pela Navi Pô, ele sabe, ele sabe O moleque, enfim, torce pelo bem dele Que a carreira dele dê certo, que não ganhe Muitos títulos, né, deixa os títulos aí pra Imperial, Fury e outros times brasileiros Não dá pra também ficar torcendo aí pra time gringo Vamos ver, vamos ver no que vai dar Lembrando, rapaziada, se você gosta de CSGO, aqui no canal Cachorro 1337, vídeos No plural, todos os dias, então, mano Mano, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. É muito importante pra mim. E é isso aí, mano. Zé eu, eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo do canal Cachorro, 337. Falou!